temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. contamos los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos, e não raro, intervindo nos atos da nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec, capítulo 28, item 11 Nota da Autora Anjo Guardião Chefe da falange ou da legião espiritual a que pertencemos Espírito de alta elevação moral e intelectual Nenhum espírita, atento aos deveres do estudo doutrinário e da observação daí consequente, desconhece que a sociedade do alentúmulo e a sociedade da Terra são uma e a mesma coisa, continuação uma da outra, em fase diferente, apenas com a só dificuldade de ser a primeira invisível e, por vezes, até ignorada pela segunda. Como espíritas, não desconhecemos também o quanto os homens, em geral, são assistidos e grandemente influenciados pelos habitantes do mundo espiritual, pois possuímos amigos e inimigos, simpatizantes e adversários desencarnados, e que a influência de todos eles em nossa vida cotidiana depende absolutamente de nós mesmos, do estado sadio ou precário da nossa mente, dos atos diários que praticamos. Tal seja o nosso proceder, mesmo durante a infância, pois também a criança poderá ser bem ou mal assistida espiritualmente, poderemos até impor respeito àqueles desencarnados de ordem medíocre ou inferior e deles fazermos amigos leais e prestativos para todo o sempre. Ou também obsessores, pois sabemos que não só os amigos altamente colocados na Terra como no espaço nos poderão valer em horas difíceis. Nutrimos, entretanto, a pretensão de vaidosamente julgar que os nossos amigos espirituais serão somente os instrutores e guardiães de elevada hierarquia, aqueles altamente colocados na espiritualidade por suas virtudes, méritos e sabedoria. Desejamos mesmo para nossos guardadores diários espíritos cujos nomes foram venerados na terra pela humildade e infantilmente acreditamos que esta ou aquela individualidade brilhante do mundo dos espíritos vive às nossas ordens, submissa aos caprichos da nossa curiosidade ou da nossa insensatez, sem queremos atender à necessidade do esforço para o próprio progresso a fim de conseguirmos aquelas tão desejadas companhias espirituais. A verdade, porém, é que possuímos, além dessas, outros amigos devotados que muito e muito nos servem, desenvolvendo atividades de legítima fraternidade cristã a respeito das nossas necessidades de pecadores e em serviços de resgates por meio das provações e lutas próprias da evolução, Amigos pertencentes aos planos modestos da sociedade espiritual que, humilde, amorosa e discretamente, nos socorrem em horas adversas, sem que as mais das vezes os suspeitemos, embora agindo, certamente, sob direção de entidades mais elevadas. Como as demais pessoas, também possuímos amigos dessa categoria espiritual, e estas páginas serão uma homenagem do nosso reconhecimento à dedicação humilde e perseverante com que nos tem eles amado e servido durante toda a nossa vida. A versão que se segue, expressão de fatos concretos das duas faces da nossa existência, espiritual e material, assinala não apenas a força de um sentimento do coração que venceu os séculos e as reencarnações, mas também aspectos enternecedores da sociedade espiritual, em comunhão com a terrena, a influência em nossa vida das entidades espirituais, de que somos cercados sem o sabermos. E convenhamos, assim, que nem sempre atrairemos só as influências odiosas, mas também as amorosas. Cita. Mercê de Deus, eu sempre soube tratar com as criaturas sofredoras, os pobres, os humildes, os mendigos, os chamados caipiras e até com os criminosos. Durante o longo exercício da minha mediunidade, tratei com todos eles e, entre essa sociedade dos filhos do Calvário, para me servir da bela expressão do Espírito Emmanuel, consegui amigos sinceros. Em verdade, foi no lar paterno que recebi o ensinamento de que todas as criaturas são irmãs porque filhas do mesmo Deus, e que, por isso mesmo, não seria admissível mantermos quaisquer preconceitos, fossem estes de religião, de raça, de cor ou de posições sociais. Tais sentimentos, inatos no coração de meus pais, foram ampliados e firmados pela reeducação fornecida pelo Consolador. É-me grato, então, relembrar nestas páginas episódios saudosos de minha infância e de minha primeira juventude, não obstante a permanente angústia por mim sofrida com as recordações trazidas da existência anterior. Meus pais, que residiam em casas muito espaçosas, como eram as residências no estado do Rio de Janeiro e em Minas Gerais, por esse tempo costumavam abrigar mendigos da rua em nossa residência hospedando-os independências apropriadas nos fundos da casa, os quais ali passavam, às vezes, longas temporadas. Nossa casa, pois, era uma espécie de albergue para a pobreza desvalida. Havíamos, então, de servi-los, aqueles pobres, como verdadeiros hóspedes, nós, os filhos da casa. Havíamos de higienizá-los, retirar-lhes os bichos dos pés e da cabeça, se existissem, oferecê-lhes roupas a trocar, pois minha mãe não se desgurava de arranjá-las, convencê-los ao banho, etc. Depois, eles mesmos se iam para a vida incerta, não se adaptando a costumes assim metodizados, mas seguiam reconhecidos, conservando veneração por todos nós. Não raro, retornavam para outra temporada em nossa companhia e voltavam ainda à vida incerta. Quantas vezes meu pai regressou a casa à noite, trazendo em sua companhia uma ou duas famílias de pobres desabrigados que encontrava pelas calçadas das ruas ou na plataforma da estação ferroviária, as quais ficavam conosco até que ele próprio conseguisse trabalho para o chefe e morada para a família. De uma feita, certa mendiga meio cega, ciarra e tinha, demorou-se em nossa casa, acompanhada de um filho menor, durante um ano. Tomou ascendência incrível sobre o caráter delicado e submisso de minha mãe, era orgulhosa e autoritária, exigindo as refeições a horas exatas, antes mesmo da mesa da família, e escolhendo o cardápio para o dia seguinte, no que frequentemente era atendida por minha mãe, que em tais pessoas via personagens com direitos ao trato amável concedido aos demais hóspedes. Meu pai, por sua vez, longe ficava de se agastar com tais fatos. Ria-se, dizendo que certamente em outras vidas a dita sinharitinha fora alguma senhora de escravos, habituada ao mando e bem-servida por todos, e agora vivia em expiações a fim de abater o grande orgulho que ainda a infelicitava. De outro modo, se era informada sobre alguma pobre parturiente sem recursos, minha mãe ia visitá-la e depois lhe mandava de tudo o que fosse possível, desde a roupinha para o recém-nascido e a dieta para a enferma, até o fortificante e a lata de marmelada, que ela própria usava em ocasiões idênticas. Havia em nossa casa grande criação de galináceos, pois residíamos numa chácara por essa ocasião. Mas se alguém desejava comprar alguns, minha mãe não vendia. Dava-os, envergonhada de receber paga por uma coisa tão insignificante. Meu pai censurava, então, afirmando que era um homem muito pobre, carregado de filhos. Éramos sete filhos, e não poderia conceder assim tanto aos outros. Ela calava-se, sem coisa alguma a partear. Mas, dentro em pouco, eram os pobres afeiçoados dele que chegavam e ele lhes dava não só uma ou duas galinhas, mas também os ovos e as cestas sortidas de gêneros. Muitas e muitas vezes, vê cestas abarrotadas de gêneros alimentícios, levando até sobremesa, seriam entregues aos pobres afeiçoados de meus pais, ofertadas por eles. No entanto, éramos pobres, com efeito, e meu pai criou os filhos por entre grandes dificuldades. Talvez por esse princípio sorvido na casa paterna, onde tais criaturas eram recebidas com toda a consideração, e a quem, nós outros, os filhos, devíamos oscular a mão, pedindo a bênção, eu hoje não só continuo a compreendê-las, como também aos desencarnados de ordem inferior, infundindo-lhes confiança. Todas essas personagens são sensíveis à nossa consideração. Gostam que lhes dispensemos atenções, que conversemos os seus assuntos, que nos riamos juntos. E não havemos de demonstrar-lhes altivez nem muita compaixão. Devemos ser naturais para com eles, desculpar-lhes a miséria e os erros sem falarmos deles, e nossa superioridade se imporá apenas pelas boas qualidades que soubermos exemplificar em sua presença se nos convidarem para as festas nos seus casebres ou barracões, no Rio de Janeiro observa-se muito tal particularidade, ofender-se-ão se não comparecermos ou se nos apresentarmos mal trajados, entendendo como descaso às suas pessoas as duas atitudes. Dentre aqueles pobres agasalhados em minha casa paterna, destacavam-se duas negras anciãs que haviam sido escravas durante a juventude. Tão grande era a feição recíproca existente que ambas não saíram da casa de meus pais, senão quando estes deixaram o torrão fluminense para residirem no estado de Minas Gerais. Chamavam-se Delfina e Germana, e eram cunhadas, ao passo que meus irmãos e eu tratávamos por titias, com imenso prazer. Com que satisfação as servíamos, levando-lhes o prato das refeições, uma bandeja forrada com um guardanapo, bordado a linha vermelha, e com que interesse as ouvíamos discorrer sobre os costumes do cativeiro, e lhes aprendíamos as canções doloridas, que solfejavam para que também as aprendêssemos, canções que lembravam a triste odisseia da escravidão e com que respeito osculávamos as mãos de ambas, pedindo-lhes a bênção pela manhã e à noite. Meus pais haviam recebido dos seus ancestrais os mesmos ensinamentos, e mantiveram, por isso mesmo, costumes patriarcais em nossa casa. Impunham-se e eram obedecidos, mas era bela a nossa vida, apesar dos espinhos que muitas vezes nos feriram, e tudo quanto aqui relato se estendeu entre a sua prole mesmo depois do passamento de ambos. As velhas ex-escravos, porém, morreram, levando para o além a afeição e a gratidão que nos consagravam, e, como espíritos desencarnados, continuaram nossas amigas, desejosas de retribuírem o carinho que lhes dávamos, outrora, auxiliando-nos durante os momentos difíceis que mais tarde sobrevieram em nossas vidas. Muitas vezes viu o espírito de ambas, quer em vigília, quer durante os desprendimentos mediúnicos, sorridentes e afáveis. Delfina apresentava-se mais esclarecida que germana, prontas a tentar em algo para, por sua vez, nos auxiliar e satisfazer. E parece mesmo que as duas antigas amigas, uma vez desencarnadas, carrearam para nós grupos de afins espirituais seus, pois, além delas, sempre me causou internecida estranheza o fato de me ver frequentemente assistida por espíritos de antigos escravos de raça africana e de índios naturais de antigas tribos brasileiras. Disse ia que o amoroso trato outrora concedido por meus pais àqueles humildes filhos de Deus, a quem hospedavam no próprio lar, impelindo-nos ao mesmo proceder para com eles, atraíra para nós outros os filhos as simpatias dos desencarnados da mesma classe. No que me diz respeito, porém, essa assistência se exerce de preferência hoje como nunca durante os fenômenos de desdobramento em corpo espiritual quando, às vezes, me encontro como que perdido em regiões tenebrosas do mundo invisível ou mesmo da Terra, à mercê de perigos imprevisíveis. Sou mesmo inclinada a crer que, assistindo-me em ocasiões tais às ditas entidades, já esclarecidas e portadoras de muito boa vontade para acertar nos caminhos da evolução, mais não fariam do que o cumprimento de sagrado dever, porquanto, segundo minhas próprias observações, todas elas formariam falange como que de milícia policial do mundo invisível, combatendo distúrbios que muito se alastrariam pelas duas sociedades se não fossem de algum modo combatidos, milícia que seria dirigida por entidades mais elevadas na hierarquia de túmulo. Poderíamos dar-lhes ainda o qualificativo de assistentes sociais do invisível, de vigilantes, etc., visto que as atividades que as vemos exercer equivalem a tais denominações na sociedade terrena, muito embora conheçamos falanges de velhos assistentes sociais do invisível absolutamente diferentes da de que tratamos. Não obstante, jamais me comuniquei com esses amigos espirituais em sessões mediúnicas organizadas, jamais deles recebi quaisquer mensagens escritas ou verbais por intermédio de outro médium, conselhos ou advertências. Apenas me têm eles servido como fiéis amigos, portando-se humilde e discretamente, durante certas ocorrências desenroladas, quando dos transes naturais advindos espontaneamente, sem a direção dos protetores maiores. Falam-me poucas vezes, e quando o fazem, mostram-se respeitosos e discretos, sendo o seu linguajar comum, idêntico ao meu, sem quaisquer sotaques e modismos tupi-guarani ou africano. Tais espíritos têm-me socorrido, mesmo, livrando-me da perseguição dos bandoleiros do espaço, os quais costumam preparar armadilhas terríveis para os médiuns, por meio das variadas modalidades de mistificação e de sedução, Exercidas durante o sono destes ou por sugestões ingratas, pois os ditos bandoleiros ou obsessores são, as mais das vezes, intransigentes adversários dos médiuns, visto que estes constantemente os presentem e os desmascaram, impedindo-lhes os intentos. E, assim me socorrendo, uma vez que o fenômeno de desdobramento espiritual é mecanismo que se verifica também naturalmente, fora da ação protetora dos instrutores invisíveis, os humildes amigos em questão dão-lhes caça, detêm-nos aprisionados muitas vezes, tornando-se então credores do meu reconhecimento exatamente como aconteceria na Terra se nos víssemos assaltados por marginais e fôssemos socorridos por homens de obscura posição social, mas humanitários e honestos. Será dever, porém, para melhor compreensão do que desejo relatar, participar ao leitor de que eu mesma descendo de indígenas brasileiros da tribo coitacás. Minha bisavó paterna, por linha varonil, era legítima índia goitacaz e foi aprisionada ainda na primeira infância durante uma grande caçada por meu tetravô, rico fazendeiro português, no estado do Rio de Janeiro, que mais tarde casou a pupila com um filho seu, o qual se tornou então o meu bisavô. Essa senhora, cujo nome nativo não foi jamais conhecido pela família que a adotou, recebeu o nome cristão de Firmina, e foi pessoa portadora de grande bondade de coração e honradez, mãe de família exemplar, jamais demonstrando qualquer complexo selvagem, segundo a tradição da família, tornando-se, por isso mesmo, amada e respeitada por toda a descendência, que se honrava também por sua origem. Ao que parece, eu seria o único descendente seu que se não entusiasmava pela origem goitacás, embora também amasse a memória da ancestral piedosa a quem nem mesmo meu genitor chegou a conhecer, respeitando, contudo, sua recordação, graças ao extenso noticiário que embalou três gerações da família. Pertencendo antes a falanges espirituais emigradas da Europa, não me entusiasmava, portanto, pelos ancestrais indígenas. No entanto, cheguei a bem querer os índios brasileiros em geral, graças à história pátria, cujas lições embalaram a minha infância, pois raciocinava que eles, os índios brasileiros, tais como os africanos e os portugueses, Tão identificados foram com a família brasileira que, excetuando-se os descendentes diretos de correntes estrangeiras emigradas, nenhum outro brasileiro deixará de guardar nas próprias veias o sangue generoso de uma das três raças acima citadas, sendo que muitos, se não a maioria, os têm, os três sangues, circulando heroicamente pelos próprios canais venosos, em simbólica união. Compreendia, enquanto o ensino espírita, liberal por excelência, fraterno e amoroso, me esclarecia que a verdadeira pátria da humanidade é o universo infinito e que todos os homens são irmãos entre si, afins até mesmo com os três reinos inferiores da natureza. Eu me admirava, pois, de notar ao meu lado, de vez em quando, a título de ajuda e proteção a figura espiritual de um índio brasileiro, jovem e gentil, aparentando 18 a 20 anos, cujo semblante apresentava melancolia profunda, enquanto as atitudes eram sempre discretas e afetuosas. Por várias vezes encontrei certa semelhança fisionômica nele com certas tias avós minhas, que eu bem conhecera, mas o fato não me preocupou passando pela minha mente com rapidez, sem deixar qualquer rastro de deduções. Como espírito desencarnado, porém, a dita entidade, talvez por ser essa a sua própria vontade, ou por impossibilidades acima da minha capacidade de apreciação, não perdera ainda o complexo mental da última encarnação terrena, pois o seu aspecto era o do comum dos índios brasileiros, discretamente enfeitado com plumagens de aves e flechas coloridas e os cabelos compridos caídos pelos ombros, revelando antiga raça dos nossos nativos. Sua configuração espiritual, por isso mesmo, nada apresentava de tênue a minha visão, quer durante os transes mediúnicos, quer em vigília. Disse-ia antes bem sólida e reluzente, semidesnuda desnuda e morena, tal como fora o corpo material. E, de tanto ver esse amigo espiritual e ser por ele socorrida, acabei por estimá-lo sinceramente e sua lembrança tornou-se querida ao meu coração, que se entenecia meditando no fato. Dava-me ele a impressão de que, quando homem, sua voz seria de timbre baixo e seu palavreado pausado, pois era assim que agora eu o compreendia, mesmo durante a vigília. No entanto, conforme ficou dito mais acima, jamais me falou em linguagem abastardada, e sim, naturalmente, quanto o fizesse poucas vezes. De certa feita, perguntei-lhe o nome, para que o amasse melhor e melhor orasse por ele, por atender a uma sua própria solicitação, pois, conforme tenho declarado o augures, não gosto de tratar com espíritos anônimos. Ele, porém, deu de ombros, sorriu tristemente e respondeu num gesto gracioso, como desejando desvencilhar-se de uma impertinência. José chamo Chamou-me José. — Ora, há cerca de dois anos, certo fenômeno de desdobramento espontâneo e, por isso mesmo, não assistido pela vigilância dos mentores espirituais e verificado a revelia até da minha própria vontade, levou-me a volitar pelo espaço em plano baixo durante uma linda noite de lua cheia. Em tais circunstâncias, caberá ao médium precatar-se contra possíveis acidentes, mantendo-se em constante correspondência mental vibratória com seus mentores invisíveis, visto que ele não pode desconhecer a grande responsabilidade que lhe pesa frente ao grave acontecimento. Conforme a afirmação anterior, fora do corpo carnal, tudo se afigura mais perfeito e lindo ao grau de penetração e compreensão do nosso espírito. O encanto da noite, pois a poesia se irradiava do luar, que docemente aclarava a paisagem, a par da luz azul que penetra todo o planeta e parece tratar-se das vibrações cósmicas... O perfume da flora, que recendia heroicamente pela natureza, certamente excitada pelas irradiações magnéticas da fase lunar e sensibilizando o meu olfato, e a reconfortante harmonia que se desprendia de todas as coisas, arrebataram minha imaginação, concedendo-me bem-estar e alegria. Porém... Em vez de elevar o pensamento a Deus, louvando-o pelo encantamento que me era dado desfrutar, penetrando o esplendor da natureza, e assim atraindo a assistência dos amigos espirituais, para junto deles algo tentar de útil a favor do próximo ou da própria doutrina, entrei a volitar displicentemente sob a luz do luar, a cantar e a dançar balé clássico, bradando louca de alegria, de vez em quando. Oh, como é bom ser livre! Quisera libertar-me de vez para expandir intensamente os meus desejos. E assim permaneci durante algum tempo, que não posso precisar, se breve ou longo, esgotando-me sem necessidade, à mercê de um transe mediúnico perigoso, sem sequer me lembrar da existência dos guias espirituais. Subitamente fui baixando de plano, sem forças para continuar equilibrada na atmosfera, até que toquei o solo. Então... Não mais me pude erguer porque as vibrações diminuíram de intensidade, em vista da frivolidade dos pensamentos, os quais retardaram o meu sistema de energias mentais, e estas são a origem de todos os acontecimentos nos planos espirituais, sejam estes elevados ou inferiores. Reconheci-me perdida num deserto de colinas circuladas de montanhas mais altas. Tratava-se de local solitário e impressionante pela vastidão, paisagem tipicamente brasileira, que mais atemorizava pelo silêncio em que se envolvia. Adveio-me penosa sensação de abandono e perigo. Eu me sentia como que tolhida por uma pressão hipnótica, pois não podia raciocinar, não podia orar. Disse-ia local de vibrações pesadas, infelicitado por aglomeração de fantasmas obsessores, que ali estabelecessem o seu quartel-general, que me atraíam sempre com imas poderosos para trechos mais lúgubres. Sentia estranha pressão no cérebro e, singular ao quebramento de forças de reação... Mas ouvi o pipilar dos grilos e o coaxar das rãs, e silvos finos e agudos me surpreendiam, tendo neles reconhecido, atemorizada, o sinal inconfundível das cobras e serpentes durante o seu amistoso conluio noturno. Destendeu-se a minha visão e então consegui abranger vasto espaço transitado por dezenas desses terríveis ofídios, movimentando-se em agitação sugestiva. Até que atrações mais poderosas, invencíveis, me arrastaram para uma grota repulsiva, seguida de matagal profuso e tenebroso. Meu coração pulsava de terror e tremuras incontroláveis me perturbavam o perispírito, sem que me fosse possível qualquer movimento de reação. Mas, em dado momento, surgiu à minha frente o jovem índio acima citado, que já por várias vezes me socorrera em passadas situações igualmente críticas. Encontrando-me, ele tomou do meu braço, demonstrando pressa e inquietação, Apertou-o com força e exclamou, com sua voz doce e muito baixa, como sempre. — que vieste fazer aqui, minha filhinha? Estás louca? Corres grande perigo neste local. Não revelou a natureza do perigo, mas elevou-se no espaço, segurando-me fortemente pelo braço, e desferiu o voo rápido e seguro, atravessando o imenso deserto de colinas, para além das montanhas. Senti, reavivando minhas energias, todo o estranho vigor que se desprendia dele. E ainda hoje me admiro do equilíbrio, da leveza, da rapidez desse voo, que a tempo me socorreu e revigorou. O bom amigo trouxe-me até o quarto de dormir rapidamente, sem que me fosse possível apreciar o trajeto completo para verificar em que região do Brasil teria eu ido pairar. Contemplei meu próprio corpo enrijecido e meio desmaiado sob a ação do transe cataléptico parcial, estirado sobre o leito. O caridoso amigo fez-me retomá-lo com suavidade, servindo-me da mesma técnica dos demais protetores espirituais e infundindo-me energias reparadoras. Despertando lentamente, pude ouvi-lo ainda, como em afetuosa advertência. Não faças mais isso, é muito perigoso, será necessário a máxima vigilância nessas ocasiões, e agora fique em paz e repousa. Oh, como não sentir o coração irradiar santas expressões de amor por amigos dessa espécie, tão obscuros quanto amáveis e generosos? Entre mentes, fui informado ultimamente pelo mesmo amigo José, a quem supunha desconhecido, de que ele próprio pertencer à tribo de índios Goitacazes do Brasil e que a mim mesma se ligava, não apenas por laços de simpatia espiritual mas ainda pelos de sangue, pois ele for o irmão mais velho de minha bisavó, revelação que me surpreendeu e chocou sobre modo, pois, com efeito, eu jamais me detivera a pensar na antiga parentela que vivera nas matas fluminenses. Revelou ainda, levando minha surpresa ao assombro, que nossa ligação espiritual data de séculos, pois ele próprio não era espírito primitivo que já vivera reencarnado em outros climas e outras civilizações, e que seu banimento espiritual para as matas for ocasionado pela detenção do livre-arbítrio, punição pela longa série de erros e infrações cometidos contra as leis de Deus. E que tal punição o humilhara tanto, diante da própria consciência e dos amigos de longas eras, que agora decidira reabilitar-se, a despeito de todos os sacrifícios impostos pela expiação. E mais, que esse é o tipo de punição mais doloroso e vergonhoso para um espírito, porque é equivalente ao banimento para planetas primitivos, pois a mata é, do mesmo modo, um — O mundo primitivo, onde existe choro e ranger de dentes. E acrescentou. — Não avalias, minha filhinha, o que é o sofrimento íntimo de um indígena das matas que já viveu em existências anteriores entre civilizados. Pode-se dizer que ele não esqueceu aquele passado pois este palpita ainda dentro dele e se exterioriza em sonhos, aspirações e intuições. Daí, muitas vezes, a sua decantada tristeza, nostalgia e até neurastenia. Seja foste civilizado como encarnado, por que conservas agora a configuração indígena, que é tão primitiva? Não é tempo de corrigir os complexos mentais? Ou as antigas existências são hoje odiosas as tuas recordações, e por isso preferes a aparência indígena? Ousei perguntar, valendo-me do direito que a prática do espiritismo faculta para a instrução doutrinária. Sim, respondeu, a atual aparência é-me mais grata, porque não posso desaparecer de mim mesmo, sou eterno, e a necessidade de que eu seja alguma coisa individualizada. Foi como indígena brasileiro que iniciei a série de reparações das faltas cometidas no setor civilizado, mas, ainda que eu desejasse modificar a minha aparência, não o poderia, por uma questão de pudor e honradez. Como aparecer a mim mesmo ou a outrem com a personalidade de um déspota, um tirano, um acelerado, um traidor? Terei de desempenhar longa série de tarefas nobres nos setores obscuros que me couberem, em desagravo aos mares outrora causados no setor civilizado. A punição continua. Ainda não estou liberto do pecado. Daí o meu antigo pedido à tua bondade para que rogasses a Deus por mim. Quem te vem punindo? Deus? Voltei a indagar. Oh, como podes julgar que Deus pune alguém? Quem me pune sou eu mesmo. É a lei de causa e efeito. É a minha consciência, o desajuste em que me sinto, à frente da harmonia universal. Podes revelar o grau da nossa ligação do passado? Não, não poderei, nem mesmo como intuição por um sonho. Por que não o podes? A lei divina mo proíbe, não desejo mais infringi-la, e mesmo não mereceria crédito, somente o que acabo de revelar me é permitido. Respeitei a lei que tal proibição fazia e não insisti. Não obstante, grande ternura se aninha hoje em meu coração por esse humilde amigo espiritual, discreto e dedicado, cujo sangue do último envoltório carnal que possuiu, transita também em minhas veias. E, diante de fatos tão inesperados com edificantes como esse, que a doutrina espírita nos faculta, só me restará louvar a Deus, como em prece. Obrigada, Senhor, pela graça de me sentir protegida pela generosidade de tão santo amor.